Que alegria estarmos juntos, graça e paz, que os seus melhores anos em Jesus estejam por vir. Amém? Amém? A sua vida tem que ser muito bem resolvida. Com relação ao seu passado, você deve ser agradecido pelas coisas boas e as coisas não tão boas assim, você entrega para o Senhor e toca para frente. E com relação ao seu futuro, você deve ser otimista, você deve ser esperançoso tem gente que vive um presente ruim e tem, por vista, um futuro ruim, porque está preso ao passado. O passado é o pior lugar do planeta para se morar. Por quê? Porque ele não volta mais. Se você está preso no passado porque ele foi muito bom, é ruim, porque ele já passou. Se você está preso ao passado porque ele foi ruim demais e isso te prejudica no presente, também é ruim, porque ele não volta mais. Então, Deixe o seu passado para trás, bom ou ruim, entregue tudo para Deus, viva o seu presente, mire-se no futuro com o Senhor e prepare-se para viver o seu destino profético, o melhor está por vir. Amém? Muito obrigado, Kelly, em nome do pastor Luciano. Obrigado pela honra do convite para estar aqui na nona edição de Casa de Zadok, um privilégio, uma honra, com certeza, para mim, para todos os preletores, como para o Danilo, para o Harold, uma alegria muito grande. Eu sei o que Deus está fazendo na vida de vocês, no Ministério do Alcance, e aqui na vida de todos, que são abençoados através desse Ministério, dessa conferência. Obrigado e transmito um abraço grande a ele. Com certeza, Deus tem grandes coisas para nós. Estamos vivendo um momento desafiador no Brasil, mas sabemos que os céus não estão em crise, não é verdade? Os céus não estão em crise. Nós temos a oportunidade de olhar e viciar com as más notícias do mundo. Se você ficar vendo novelas, se você ficar vendo só a mídia secular, só olhando... O que as notícias da mídia secular apresentam, você pode entrar em crise. Mas, se você mudar o canal e colocar menos mídia secular e mais Bíblia, mais oração e mais notícia do que Deus está fazendo no reino, como aqui no Alcance, na Bola de Neve, o que está fazendo aqui em cada igreja que está participando da conferência Casa de Zadok, você vai ver que o reino de Deus não está em crise e que estamos vendo dias difíceis, sim. Eu creio que nós precisamos ter uma atitude de equilíbrio, uma atitude de equilíbrio. Nós não podemos ser pessimistas, achando que os céus estão em crise, e nós não podemos ser ingênuos, achando que o diabo não quer matar, roubar e destruir. Ele foi denunciado por Jesus em João 10, 10, e nós temos que olhar tudo com sabedoria e com prudência. Mas se você vê o que Deus está fazendo lá em Guarapuava, na vida do pastor Harold da sua igreja, na vida do pastor Danilo em Ribeirão Preto, na vida do pastor Marcelo aqui em Curitiba, na vida do pastor Luciano aqui em Curitiba, lá em São José, e na sua própria igreja, você vai se encher de esperança, porque Deus está trabalhando para fazer infinitamente mais e sermos resposta do que ele vai fazer também para o resgate do Brasil. Deixa eu mostrar umas fotos aí lá de São José. Eu assumi esta igreja em São José, ah, era uma igreja tradicional, é, voltada para dentro, uma igreja que era aquela boa igreja, mas ela ainda não tinha se descoberto para o seu chamado apostólico de ir, de alcançar desafios, mas Deus nos deu uma inquietação de orar pela cidade e ir para em direção aos que ainda não tinham Jesus. E aí compramos esse terreno, que foi comprado em 2004, ele era assim, na margem da Dutra, 210 mil metros quadrados. Em 2008, a gente começou a construir, em 2012, nós nos mudamos, e hoje ele está assim, para a glória de Deus. Então, um lugar de receber, celebrar e de inspirar. Glória a Deus. Pode passar. Aí é o Campus Colina da Igreja da Cidade, lá em São José dos Campos. Pode passar. Nos mudamos para esse auditório maior em 2016. Pode passar. Cabem 6 mil pessoas sentadas. A igreja tem sete extensões na cidade e estamos plantando uma rede de igrejas que estão com 17 igrejas. Antes se chamava Igreja Batista em São José, hoje Igreja da Cidade. Pode passar. Então... Apenas algumas fotos para inspirar a sua vida. Então, você não vai encontrar as boas notícias da sua igreja, desta igreja, da minha igreja, nas redes sociais, da mídia que está comprometida com o caos, que só quer falar de notícia ruim. Então, hoje, o desafio é menos face e mais face. É menos CNN, menos Globo, menos TV aberta e mais o canal fechado com o Senhor. É mais buscar Deus, o que o Senhor está fazendo. Deus está trabalhando no mundo inteiro. Gente, se nós formos olhar só o que o diabo está fazendo, o terrorismo, a violência, a imoralidade, nós vamos ficar deprimidos. Eu não sei se você sabe, mas 55 mil pessoas se convertem a Jesus por dia no mundo. No Brasil, nós nunca, nunca imprimimos tantas bíblias. O Brasil nunca recebeu e distribuiu tantas bíblias. A maior produtora de bíblias do mundo está no Brasil. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil e outras impressoras bíblicas. O Brasil é campeão de distribuição das escrituras. Nunca tivemos tanta bíblia, nunca tivemos tantos livros, nunca tivemos tantas conferências como essa. As maiores igrejas evangélicas dos 500 anos do Brasil elas existem hoje, estão de portas abertas, estão fazendo ação social, evangelismo, enviando missionários. Nós nunca tivemos tantos missionários brasileiros no exterior quanto temos hoje. Nós nunca tivemos tantos vocacionados, nós nunca tivemos tantos seminários, nós nunca tivemos tantos ministérios fazendo ação social, nós nunca tivemos tantas igrejas crescendo tanto. Então, o reino não está em crise, o céu não está em crise, nós temos um rei, nós nós temos um reino, estamos nele e cremos que estamos caminhando para a colheita global. Maranata vem Jesus. Eu creio. E se você está aqui, você crê também. Você veio para uma conferência como essa, o fato de você estar aqui diz bastante sobre você, talvez diz mais do que você imagina. Tem gente que foi convidado para vir e decidiu não vir. Você foi convidado e decidiu vir. Você está aqui e de hoje até sábado, o que Deus vai fazer vai ser lindo, vai inspirar você, vai capacitar você, vai inspirar, vai empoderar você para que você volte para a sua realidade local, para que você continue o que está fazendo e entre no próximo nível, faz assim comigo, próximo nível. Nós estamos num final de ano e ele vai dar boas-vindas a um novo ano. Casa de Zadok, nessa nona edição, que é inspirar e capacitar e empoderar você para que o ano novo de Deus venha carregado de avanço e expansão para a glória do Senhor. Então, nós somos pé no chão, mas não podemos deixar de ver tudo isso que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, no meu ministério, no seu ministério, nessa cidade e no Brasil. Agora, é claro, estamos vivendo um tempo desafiador também, nós temos políticos evangélicos presos na Lava Jato, escandalizando o Evangelho, nós temos cantores evangélicos envolvidos em escândalos, nós temos pastores evangélicos caindo no ministério, envolvidos em escândalos, nós temos líderes envolvidos em escândalos financeiros, nós temos líderes evangélicos envolvidos em ecumenismo, mas nada disso pode abalar nossa fé, pode nos tirar do centro, tem que fazer é o seguinte, eu tenho que orar pelos meus irmãos, porque a Bíblia diz que temos que orar uns pelos outros, e tenho que tirar de lição pedagógica e terapêutica para que eu e Leila, Danilo e Mônica possamos nos manter na linha e firmes. É ou não é? Porque quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, vamos adiante. E que o melhor do Senhor esteja a vir sobre nós. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Vamos receber uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Pegue a sua Bíblia. Eu vou ler o texto... Deixe a sua Bíblia aberta e anote alguns princípios. Diga comigo, princípios. A Bíblia não é só um livro de história, a Bíblia tem história. A Bíblia não é um livro só de arqueologia, ela contém arqueologia. A Bíblia é um livro de princípios, revelação, mandamentos, porque o que tem a ver o passado com o hoje, as histórias podem ser diferentes, os personagens são diferentes, mas o Deus é o mesmo o inimigo que militamos contra ele é o mesmo, e as pessoas são muito parecidas. Grande Samuel, paz. Então, nós temos que saber que temos princípios para tirar para as nossas vidas hoje. Diz assim, Romanos capítulo 1. Se achou, diga amém. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 5. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado, para chamada entre todas as nações um povo com obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados, amém? Para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus e nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Depois da sua introdução, ele, então, se dirige especificamente a esses irmãos e traz uma palavra direta aos seus corações. Continue acompanhando comigo, a partir do verso de número 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que mediante, agora finalmente pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los verso 12 isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito o quê? Todos juntos? O justo viverá pela fé. Vamos orar. Papai do céu, obrigado por esta noite. Obrigado pela nona edição de Casa de Zadok. Obrigado a Deus pela instrumentalidade e visão do pastor Luciano, da Kelly, dos pastores da alcance deste ministério daqui de Curitiba. Ó oh Deus, que esses dias, de hoje até sábado, possa inspirar, capacitar e empoderar todos os participantes, em nome de Jesus. Abra-se um portal aqui, papai, de hoje até sábado, e tudo que o Senhor tem para nós, queremos receber, use cada ministro de louvor, use cada pregador, traga apontamento do céu para vivermos aqui na terra, e cada igreja local, a partir dessa que nos visita hoje, a bola de neve aqui de Curitiba, através do pastor Marcelo e da sua equipe, possa Possamos ver um avivamento no Brasil, um avivamento de santidade, de evangelismo, de transformação aqui do Paraná, para o sul do Brasil e para toda a nossa nação, céus abertos, que tudo que o Senhor tem para nós possamos receber, trago a Deus uma unção de renovo de santidade sobre cada altar, na minha vida e de Leila, de cada casal pastoral. Queremos ser, ó Deus, como o Senhor Jesus. Queremos esta unção apostólica de Paulo. Então, ó Deus, pedimos, faz outra vez, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fala conosco. E usa mais uma vez esse pobre pregador, pecador, para que seja um carteiro, um profeta, um agente do Senhor. E, ó Deus, esconda-me atrás da tua cruz, que não fale eu, mas o Senhor. E o que o Senhor tem, talvez vai ser uma frase, talvez vai ser um ponto, um princípio, mas pega o coração, quebra sofismas, derruba a fortaleza e traga um aportamento do céu para sairmos aqui melhores do que entramos em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, desfazendo o mal e dando as boas-vindas, Espírito Santo de Deus em nós e entre nós. Em teu nome oramos com fé. Amém. Valores do líder apostólico. Esta é a palavra aqui em Romanos capítulo 1, de 1 a é 17. Paulo foi um líder apostólico. Ele criou líderes apostólicos. Quando ele viveu três anos em Éfeso, ali ele formou Tito, ali ele firmou, formou Timóteo e os enviou que quando ele saiu, e ele se despediu de todos eles lá no porto de Mileto, e ele disse, vocês vão ficar, eu tenho que ir para Jerusalém, depois eu tenho que ir para Roma, mas como ele gerou filhos espirituais, filhos apóstolos, porque, na verdade, em Efésios capítulo 4, quando fala dos cinco dons de governo, só faz sentido eu ser um apóstolo para gerar novos apóstolos. Só faz sentido eu ter o dom de mestre para gerar novos mestres. Paulo, então, como um líder apostólico, gerou filhos, discípulos apostólicos que continuaram. Você tem que gerar outro de você para continuar a obra depois que você for. E quando Paulo, então, nos ensina isso na sua carta aos romanos, aqui nós vamos tirar princípios para que, no Brasil, hoje, também possamos dar continuidade a essa sucessão apostólica. Porque só existe liderança se houver continuação desta liderança. O nosso desafio é descobrir em pessoas comuns oportunidade de serem extraordinários discípulos de Jesus. Não esteja procurando pessoas extraordinárias. Encontre pessoas comuns na sua igreja e na sua cidade, coloque o seu coração nele, coloque a mente de Cristo nele e eles serão transformados de pessoas comuns a extraordinários discípulos de Cristo. O ex-presidente Ronald Reagan foi um grande estadista norte-americano, ele disse o seguinte, o melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas, ele é aquele que faz com que pessoas realizem as melhores coisas. Então, são pessoas comuns que transformam a vida de outras pessoas. Vamos, então, viver isso junto, porque Deus quer multiplicar não é a questão de estar centralizado em mim, ou em cada pastor líder, cada pastor sênior aqui, mas você reproduzir, discipular e gerar outros para continuar fazendo o que você está fazendo. Vamos, então, entender alguns princípios deste texto. Devemos, então... Jamais parar diante dos problemas. Exemplo ruim na sociedade de maus discípulos, de maus seguidores de Jesus, não é para ser seguido, não é para nos paralisar e nem nos escandalizar. No máximo, é para nos alertar a não cometermos os mesmos erros. Jesus nunca nos deixou pegos de surpresa. Quando nós temos que entender que o Carlito vai dar conta de si a Deus. Você vai dar conta de si a Deus, não é isso? Romanos capítulo 14, um pouquinho lá na frente, desse mesmo texto de Paulo aos Romanos, na sua mesma carta, no capítulo 14, ele diz assim, assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a... Podemos ler isso juntos? Olha só. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus... Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará de pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. Então, eu e você precisamos gerar discípulos e ao longo desse caminho vamos encontrar pessoas que não estão sendo bons discípulos de Cristo. Eles não podem nos parar, eles não podem nos intimidar, eles não podem nos escandalizar, nós vamos seguir. E com eles vamos até aprender que, desde os tempos de Jesus, eles já estavam conosco. Que Paulo, então, escreve, e lembre, não julgue ninguém. Em 2 Coríntios, Paulo volta a falar sobre isso, em 2 Coríntios 11, 13, ele diz, pois tais homens são falsos apóstolos, Obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolo de Cristo. Que é claro, se é falso apóstolo, e a Bíblia diz que surgirão falsos apóstolos, só pode ser falso apóstolo quem se denomina de apóstolo. Até porque, no dia do juízo final, o Senhor diz que muitos que chamam Senhor, Senhor, não entrarão. Então, quem chama Jesus de Senhor é seguidor dele, ou pseudo-seguidor dele. Porque um ateu não vai chamar Jesus de Senhor. Paulo, inclusive, às vezes, era também criticado e chamado de falso apóstolo. Ele chega a dizer em 1 Coríntios 9, 2, o seguinte, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, o meu desafio, o seu desafio nesse tempo, é sermos líderes apostólicos com o coração de Jesus, que gerem discípulos de Jesus pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo, gente que vai continuar a obra que eu comecei, que você começou. Vamos encontrar maus discípulos, falsos profetas, falsos líderes pelo caminho, eles não podem nos deter. Ser apostólico é conduzir o fluxo do céu para a terra, para expandir o reino de Deus na terra. E vamos fazer isso com foco em Jesus. Amém? Nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho. Ou se quiser levar todo o crédito para fazer isso. Vamos, então, focar em Jesus. Anote aí alguns princípios para ser um líder apostólico nesses dias desafiadores, enquanto alguns têm escolhido não ser. Para, de fato, você ser um líder apostólico como Paulo, que faça a diferença nesse tempo, primeira coisa, afirme sua vocação. Diga comigo. Afirme sua vocação O que, que você é? Você é um vocacionado O Senhor te chamou O Senhor te escolheu E você disse sim Está escrito, acabamos de ler Verso 1 Paulo tinha esta convicção pessoal O que vai fazer você não parar no meio do caminho É convicções pessoais Raízes profundas Veja o verso 1, leia comigo Todos juntos Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo era bem resolvido, sabia quem ele era. Você tem que saber quem você é para que o mundo não seduza você, para que você seja o que o diabo quer que você seja. Então, você não pode cair no discurso de vítima, porque você não é vítima, você é joia da coroa. O Salmo de número 8 foi dito que você foi feito pouco abaixo dos anjos. Então, você não pode se sentir mulher vítima, você não pode se sentir branco vítima, negro vítima, você não pode se sentir porque você é de baixa estatura, menor do que alguém o pior sentimento para se ter de si mesmo é a autocomiseração é ter pena de si, a vida é muito curta para ser vivida de forma pequena, que você seja grande, você não precisa se achar melhor do que ninguém, mas também não se ache pior do que ninguém simplesmente não se compare o apóstolo Paulo diz que pela graça de Deus eu sou o que sou e a graça do Senhor para comigo não foi vã, você não deve se orgulhar de ser branco, mas também não deve ser orgulhar de ser negro, porque a Bíblia diz que nós temos que ter, que ter, é o orgulho da cruz de Cristo, porque foi ela que nos trouxe a salvação, porque lá que foi derramado o sangue de Jesus, então o orgulho que temos que ter é da salvação em Jesus, não entre no discurso do mundo, nós estamos com uma sociedade morrendo nos seus valores, se afundando nos seus delitos e pecados onde tem marcha das vadias, onde o mundo está clamando de orfandade mas você não pode se sentir órfão, porque você tem aba você tem um pai no céu o meu pai morreu atropelado, eu tinha oito meses de idade. Eu não cresci sabendo o que é um pai biológico, mas Deus me deu irmãos biológicos que fizeram um papel de pai. Eu me decidi por Jesus, eu tive pastores que foram pais espirituais e eu nunca escolhi ser órfão. Ser ófão também pode ser uma questão de escolha. Se você perdeu seu pai cedo, como eu perdi, ou se você teve um pai biológico que foi ausente. Escolha resolver isso, ter uma paternidade bem resolvida, porque um homem e uma mulher com paternidade bem resolvida é um líder sábio, profético, que vai gerar novos líderes. Sem paternidade, você pode ficar com uma bola de ferro nos pés. Ter a paternidade bem resolvida é fundamental. Ter o seu dom de governo bem resolvido é fundamental. Ter o seu dom de serviço Bem resolvido é fundamental. Leia Romanos 8, Leia Efésios 4, Leia 1 Coríntios 12. Qual é o seu ou os seus dons de serviço? Leia, descubra, receba e multiplique. Qual é o seu dom de governo? Entenda, receba, viva, multiplique. Paulo entendia isso. Paulo ele disse, sou servo de Cristo. Essa é a nossa primeira coisa bem resolvida. Não é o título. Ele não diz que ele é apóstolo primeiro. Antes de ser apóstolo, ele era servo, tem pastores que hoje nos corrigem em público, não, não, não, pastor não, é bispo, é apóstolo. Querido, o título, se você precisar de um título para ter autoridade, se você precisar de uma cadeira, se você precisar de uma gravata, de uma indumentária, você já perdeu a visão de liderança espiritual. Se você tem que ser o presidente da organização, se você tem que ter a última palavra em tudo, se você tem que carregar todas as chaves da igreja, liderança espiritual é muito maior do que título, é muito maior do que papel, do que estrutura. Se você ainda está preocupado muito com as atas, cuidado, porque atas olham para trás. Cuidado, é melhor ser atos, porque atos olham para frente. É apostólico, é profético. Amém ou não amém? Paulo estava bem resolvido. Ele podia dizer tantas coisas. Estudou aos pés de Gamaliel, estudou lá em Jerusalém, era parte do sinédrio. Querido, para ser parte do sinédrio, tinha que saber decó. Os cinco primeiros livros da Bíblia, tinha que saber o Pentateuco, tinha que conhecer profundamente a lei mosaica. E qual é a primeira coisa que Paulo diz aos cristãos que estão no centro do império? Está em Roma, ela está na capital, qual é a primeira credencial que Paulo entrega aos cristãos que estão no centro do mundo de então. Paulo, servo de Cristo, Danilo, servo de Cristo, Mônica, servo de Cristo, Samuel, servo de Cristo, nós somos servos de Cristo, diga, eu, eu. servo de Cristo. Eu. Se você quer ser um líder apostólico, a primeira lição é ser servo. Os títulos vêm depois, se você é pastor, se você é bispo, se você é presbítero, diácono, mestre, Glória a Deus, aleluia. Mas essa não pode ser a primeira coisa, não pode ser a questão de entrada, não pode ser a carteirada, porque aí você já perdeu. Paulo, servo de Cristo. Quer me chamar de Carlito? Qual o problema? Quer chamar de Pedro, de Paulo, de Luiz, de Tereza, de Marcelo, de Ana? O seu nome é uma música linda. Se você foi lembrado por alguém e é chamado com amor, com carinho, ok, ok, Afirme, é servo de Cristo. Aí você, na sua vocação, você sabe qual é o seu dom. Um líder tem que saber qual é o seu dom. Apóstolo. E há algo muito importante. Ele dá suas credenciais, eu sou servo de Cristo, eu sou um apóstolo e eu fui separado. Isso é ser santo. Porque se você está diluído, se você está igual, aí é que é o problema. Ser separado não é melhor nem é pior. Esse negócio de comparação é desgraça. Se você comparar com alguém que está acima de você, você pode cair no pecado da autocomiseração e da inveja. E se você comparar com alguém que está atrás de você, você pode cair no pecado do orgulho, no pecado da inveja, também é outro problema. Então, vamos ser bem resolvidos. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Então, se aprenda com todo mundo. Eu não tenho vergonha de aprender com pessoas bem-sucedidas. Rick Warren disse o seguinte, se você copiar de um, é plágio. Se você copiar de cinco, é criatividade. Se você copiar de dez, é pesquisa. Então, comece a anotar, faça perguntas, o Danilo, hoje, eu não conheci o pastor Marcelo, aqui da igreja, ele já me apresentou, que eu fiquei todo animado em conhecê-lo, eu tenho perguntas para ele. Sua liderança, o que ele fez aqui, ele contou um pouquinho, e eu já fiquei com vontade de conhecer mais. Conhecer pessoas novas, aprender sobre ministérios novos, é um dos segredos de ser bem-sucedido. Se você nunca tem perguntas, se você também não participa de conferência só para aprender... Isso também diz muito sobre você. Como eu falei, o fato de vir a esta conferência talvez demais sobre você do que você imagina. Eu tenho um pastor amigo meu que diz que se você paga mil dólares para ir numa uma conferência e você volta com uma ideia, já valeu tudo. E eu acho que você pagou um pouquinho menos que isso, não foi? A inscrição estava um pouquinho mais barata. Então, você já vai sair daqui no lucro. Afirme sua vocação. Quem você é? Quais são os seus dons? De serviço, De governo? e afirmar sua vocação, o seu chamado, e lembrar da consequência disso, que você não é deste mundo, você é Joe, de outro mundo, você é separado por Deus. Então não é porque todo mundo faz que você vai fazer, não é porque todo mundo está usando que você vai usar, não é? Nós estamos aí. É interessante o Brasil para sugar coisa ruim é uma maravilha. Olha só o que aconteceu. A gente, como brasileiros, rapidamente sugou o Halloween dos Estados Unidos. Tem nada a ver com a nossa cultura. Você chega numa escola, chega num condomínio, tem teia de aranha, tem aranha, tem abóbora, tem caveira, né? E nada a ver com a nossa cultura. Black Friday também, nada a ver com a nossa cultura, mas o pessoal copia. Aí o Thanksgiving não copia. É, vamos pegar o pacote todo, então. Vamos fazer um feriado no dia de ação de graça, vamos dar graças a Deus para tudo. Aí, sim, na sexta-feira, as famílias estavam reunidas na quinta. Aí, ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer umas compras. Aí vai haver uma boa compra. Mas você tentar copiar a sua parte, não vai ter o resultado nunca. Desde 74 existe o dia de ação de graça no Brasil, decretado pelo presidente Dutra. Mas o brasileiro nem tchum para isso. Por quê? Porque é um dia de parar para agradecer a Deus. Então, o que pega? O que pega é celebrar o Dia das Bruxas. O que pega é ficar hipnotizado para comprar algo que eu não preciso para pagar com dinheiro que eu não tenho, para agradar, que eu detesto. Loucura! Loucura! Mas é por quê? Porque esse é o mundo que nós vivemos, o mundo jaz do maligno. Mas que isso não seja a sua fonte, a sua cópia, o seu modelo, porque você está separado. Você precisa de algo, está em promoção... Claro, não é pecado comprar. Você precisa de um ferro de passar-roupa. Passou em frente. Ah, está em promoção, vou comprar. Mas você não cai naquela velha história dos bombons garoto. né? Compre batom, compre batom. Aí você acaba comprando algo que não precisa e para colocar dentro de casa. Aí o pastor vai lá, faz um convite para levar coisas para a ação social na igreja e começa a aparecer aquele monte de sapato e roupa cheio de etiqueta que ninguém nunca usou. Ou senão, você compra esperando que um dia vai emagrecer, nunca emagrece e fica lá e ninguém usa, né? Então, afirme sua vocação. Segundo princípio, afirme a sua fé. Afirme a sua fé, verso 2 e 4, é impressionante, Paulo, apóstolo inspirado por Deus, o verso 2, 3 e 4, de Romanos capítulo 1, ele coloca toda a declaração de fé, está tudo aí gente, está tudo aí, isso estava tão claro no coração de Paulo, ele sabia um líder, quem ele era e o que ele cria, querido líder, doutrinas são importantes... Conhecimento das Escrituras são importantes. O que, que você crê? Você nunca será um líder apostólico, um líder influenciador, se você não souber de onde você vem, o que, que você está fazendo aqui, para onde você vai, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quais são as doutrinas fundamentais da fé. Só nesses três versículos, Paulo diz aos cristãos em Roma o seguinte... Nosso Cristo é profetizado pelos profetas, Filho de Deus, da linhagem de Davi, Santo, Poderoso, Ressurreto, Cristo, o Senhor. No momento em que você tem convicções das suas raízes, você não troca Jesus por nada. No momento em que você sabe quem você é, nós estamos vivendo um tempo de pós-cristianismo para algumas nações. Em algum momento se perdeu estas raízes. Nós temos visto muitas notícias da Europa. O diabo trouxe duas balas de prata para matar a igreja europeia. A primeira foi com relação à teologia. Uma teologia liberal, aberta, onde tudo pode, no final o amor vence, até o diabo quase se converte. Não é? Tudo pode e a outra, nada se mexe na estrutura. É impressionante. Você vê igrejas morrendo, igrejas que a teologia é totalmente liberal, pode mudar o sexo, pode fumar, pode beber, mas não pode tirar uma cadeira do lugar. O templo tem que ficar ali sacrosanto. Ué, se a bala de prata não pegar na primeira, pega na segunda. Porque pensa em duas receitas para matar uma igreja. Faz uma teologia liberal e faz uma liturgia ortodoxa, faz um ministério não prático. Você mata. O que nós temos que fazer é o oposto. Queridos líderes, se nós queremos nossas igrejas saudáveis, crescentes, não mexe na Bíblia, não mexe na doutrina fundamental da palavra de Deus. E pode mexer e mudar o tempo todo nas técnicas, estratégias, modelos, porque tudo de mais tecnológico e moderno que estiver na sua igreja hoje, daqui a dois, três anos, já não serve mais. Então, mude o que precisa ser mudado. Horários, nomes, programas e Ideias, ferramentas, estruturas, mude hoje, use, tem prazo de validade, mude amanhã. Mas permaneça fiel às doutrinas, à palavra, fique fiel na base. Como diz Lutero há 500 anos, sei que a palavra ficará, sabemos com certeza... Então, afirme sua fé. Você não será um líder saudável, um líder apostólico, influente, com doutrina ruim, sem crer em quem você tem crido, Jesus Cristo como filho de Deus. Eu não sei se vocês souberam, recentemente, a decisão da igreja belga. Acabaram de decidir, olha o que a ideologia de gênero pode fazer, meus irmãos, a igreja reformada belga acabou de decidir que Deus não deve ser mais chamado nem de senhor e nem de pai, e sim de Deus, porque Deus não tem gênero humano sexual. Ele é um ser transcendente meus irmãos, isso é tão sério vai ter que se reescrever a Bíblia inteira porque na Bíblia Deus é pai Deus é senhor, ele se manifesta sim como Deus criador no imperativo masculino e ele deu o seu espírito que é o Ruá, a força geradora feminina de Deus e por isso ele é Deus pai criador e sustentador ele é o espírito, a força produtiva geradora que convence do pecado, da justiça e do juízo e ele é o filho, o Senhor e. Salvador, o dia que a gente mexer na teologia da trindade, acabou tudo não mexa onde não pode mexer agora, onde você mexer, é no tamanho, é no cor, na cor no endereço, no horário no programa, se você chama a célula pequeno grupo, grupos familiares isso não importa então, entenda não mexa no sagrado não mexa aonde é imexível, terceiro afirme sua missão Verso de número 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Queridos, nós precisamos resgatar o termo, o título e a forma apostólica da igreja. Mas não é só com o pastor se chamando apóstolo. Tem igrejas que abrem é uma portinha de rua, tem 50 pessoas, uma célula graúda, e já vira apóstolo. Se a sua igreja, a única coisa que ela tiver de apostólica for o título do pastor, ela não vai muito adiante. Ela tem que ter coração apostólica, ela tem que ter visão apostólica, ela tem que ter doutrina apostólica, ela tem que ter itinerância apostólica, ela tem que ter empreendedorismo apostólico, ela tem que estar aqui com os olhos no futuro, ela tem que plantar novas igrejas, abrir novas frentes. Isso é ser apostólico. Ser apostólico é ser pioneiro, ser apostólico é sair daqui para as nações, ser apostólico é ultrapassar barreiras. Não é simplesmente um título. Um título é um título. Se for só isso... Não vai mudar muito a vida das pessoas. Paulo diz aqui, então, que, além de uma vocação da fé, eu tenho que ter uma missão apostólica. A igreja ela é profética, porque ela traz o céu à terra, ela é pastoral, porque ela cuida das pessoas, mas ela é apostólica, porque ela vai. Ela dá boas-vindas ao amanhã. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tem igrejas no Brasil hoje, até que em Curitiba, que se o século XX voltar, elas estão prontas. Eu espero que não seja sua, porque o século XX não volta mais. A igreja tem que dar boas-vindas amanhã. O que tem de mais moderno precisa passar também pela igreja. Ela precisa ter uma missão moderna. O que faz? Ser uma igreja contextualizada, relevante, que dialoga. Não é isso, Samuel? Que dialoga. Porque tem igreja que está igual o jornal de ontem, respondendo a perguntas que ninguém mais está fazendo. E aí ela se torna irrelevante. Querido, a Bíblia não é relevante. A igreja de Jesus não é relevante. Se ela fosse relevante, ela não estava há 21 séculos no mundo. Não existe nenhuma empresa que você conhece que tem 300, 400 anos. E a igreja de Jesus tem 21 séculos. Ela é irrelevante pela natureza. Disse Jesus lá em Cesareia de Filipe. Pedro, tu és o Cristo e sobre essa pedra ficarei a minha igreja e a igreja está presente nos 205 países do mundo Pode ser país aberto, país fechado Pode ter igreja oficial, igreja perseguida Mas a igreja é a esperança do mundo E ela está presente no mundo inteiro E ela nunca esteve tão forte Então você não precisa fazer da igreja de Jesus relevante Você tem que ser um líder relevante Você tem que ter um púlpito relevante Então afirme a sua missão até a Igreja Romana eles usam Igreja Católica Apostólica. Então não tenha vergonha de ser apostólico. Você não precisa ser romano, mas você precisa ser apostólico, né? Somos cristãos apostólicos, sim, temos uma casa apostólica, temos uma missão apostólica e temos uma visão apostólica. Ensine isso sobre esses princípios para a sua liderança o tempo todo. Roseli Carter, ex-presidente, ex-esposa, que é falecida do presidente, Jimmy Carter, diz o seguinte, um líder leva pessoas para onde elas querem ir. Um líder leva pessoas para onde elas querem ir. Um grande líder leva pessoas aos lugares que elas não necessariamente querem ir, mas que deveriam ir. A igreja é assim, às vezes a pessoa ela não quer ir, mas você é um líder visionário, um líder inspirador, vai fazer com que elas vão... Mesmo que elas não estejam vendo ainda, que podem chegar lá. Quarto princípio, afirme sua identidade. Seja um líder apostólico que afirme a sua identidade. Verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Verso de número 6. Vamos dizer juntos? E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma. Pergunta para você. Temos aqui uma bela imagem da igreja de Jesus. Eu vou pedir que todos aqui, quando eu terminar três e já, você vai dizer o nome da sua igreja local bem forte. Tá? Você vai dizer o nome da sua igreja local. Vamos lá. Um, dois, três! Ok, entendi nada. Vocês gritaram, não entendi nada. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem é o seu Salvador e Senhor? Vamos lá? Um, dois, três. Jesus! Está vendo? Às vezes a gente está gritando pela nossa placa, pela nossa bandeira, pela nossa denominação, e achando que a gente gritando muito, pode celebrar e aplaudir o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o mundo não está ouvindo nada. O mundo não está ouvindo nada. Às vezes eu digo assim, eu sou batista. E acho que com isso vai fazer grande diferença lá na pessoa que não conhece nada de denominações, não é? E eu esqueço de que o meu orgulho maior é do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. O testemunho que foi dito. Olha, pastores, queridos pastores de Curitiba, eu tenho ouvido falar dessa unidade que vocês têm. Isso é inspirador e é muito bacana. Senhor. Isso tem sido um testemunho para o Brasil. O que aconteceu aqui. É no estádio, na arena da juventude. Foi algo inspirador e serve lição para todos nós. Parabéns, Curitiba, parabéns, Paraná. Glória a Deus por isso. Parabéns às igrejas e os pastores. Nós pertencemos a Jesus. Isso já elimina tanta coisa, gente. Já elimina tanta coisa. Diga assim, eu pertenço a Jesus. Então, antes de ser de uma denominação, antes de ser, você é do reino. Uma vez uma jovem da minha igreja chocou-me. Ela disse assim, pastor, eu descobri, o meu pai não é cristão, o meu pai é batista. Isso me chocou, isso me chocou. Gente, Jesus falou da igreja assim, em Mateus, Marcos, Lucas e João... Ele citou, sabe quantas vezes a palavra eclesia? Nos quatro evangelhos. E nos quatro evangelhos, Jesus citou a palavra eclesia duas vezes. Duas vezes ele citou em Mateus. Em Mateus, capítulo 16, 18, quando ele institui. E depois, em Mateus, capítulo de número 18, quando ele fala da disciplina. As duas vezes. Mas sabe quantas vezes Jesus usou o termo reino, basileia, nos quatro evangelhos? 82 vezes. Então, ele falou tanto do reino, tanto do reino, tanto do reino, que os discípulos chegaram a perguntar, o que é o reino? Então, vamos cuidar da nossa igreja local, sim. Vamos ser pastores dela, vamos ser líderes dela, vamos cuidar dela, porque Jesus mandou. Mas não perca a visão de que há um reino e a igreja local ela faz parte do reino. Mas ela não é maior do que o reino. A sua igreja local, a minha igreja local, faz parte do reino. Mas o reino de Jesus é muito maior do que uma igreja, do que uma denominação, do que um grupo, do que uma rede. Amém ou não amém? Então, entenda isso, afirme sua identidade. Antes de tudo, você pertence a Jesus. Um cristão é um pequeno Cristo. Afirme isso e vai facilitar as coisas da sua vida. Vai gerar foco, base, força, estabilidade, equilíbrio, raiz e destino. Cinco, afirme sua santidade. Em dias que temos ouvido tanta coisa ruim, gente, nós temos ouvido... Notícias de tempos cinzas e desafiadores para a igreja brasileira. Temos sim, é como eu falei aqui na introdução. Temos ótimas notícias para nos alegrar, mas não podemos ser ingênuos. Tem pastor, gente, no ministério hoje, que não vale uma nota de três reais. Tem pastores hoje que só estão falando de manestério, só em igrejas em cédulas. E Mamon está reinando em muitos ministérios. É duro, mas é verdade. Nós temos que pedir misericórdia e perdão ao Senhor. Amém ou não amém, gente? Agora, isso tem que nos levar para um lado. Não é para o lado da rebeldia, da generalização. A maioria dos pastores são honestos. A maioria absoluta dos filhos de Deus são homens e mulheres de oração. Só que tem gente ruim que acaba... Estando na mídia de uma maneira que prejudica todo mundo. Mas isso faz parte. Vai chegar o dia que o grande senhor vai separar o joio do trigo. Eu não sou senhor para separar, é ele que vai separar. Diga ao povo de Israel que marche. Então, vamos cuidar. Veja o verso 6. Gente, olha isso aqui, meu Deus, que palavra rema. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? 10 minutos. Se eu precisar de mais 5, alguém me dá? 5, 10, 15, 20, 25. Não vou usar tudo, senão o Herod não prega. E você sabe que eu sou só o João Batista dele. Aqui vai numa crescente, herald Imagina quando chegar lá no sábado. Ainda tem Luciano, tem João Bevir, tem Sila Lafaia, tem, é, é, tem muita gente boa aí, tem Eibe. Oh, Glória! Mas, enquanto isso... Deixa eu só dar a vocês aqui a plataforma de embarque. Nós estamos aqui, gente, no vestibular, nós estamos aqui no ensaio. O melhor está por vir, com Jesus sempre. Mas veja o verso 7. Olha esta palavra rema aí. A todos que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. Gente, santos em Roma. Sob domínio de Nero, sob domínio de Calícola. Gente, o pior presidente do Brasil, em toda a história, se somar todos juntos, não era nem de longe igual a um imperador romano, sanguinário, assassino, homicida. E a palavra de Deus diz, vocês vão viver em santidade no meio de um império Depravado, corrompido, cheio de homossexualidade, cheio de inversão de valores, cheio de desvirtuação da família. Se você vai numa ruína de uma cidade romana, gente, os banheiros eram na beira das ruas, todo mundo sabe disso a sexualidade misturada no cotidiano das pessoas de uma maneira completamente depravada mas mesmo assim, o Senhor escreve uma carta dizendo, os meus santos que vivem em Roma nós podemos sim, sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma mentira, viver uma vida de santidade em Curitiba, no século XXI no Paraná e no Brasil, hoje podemos porque está escrito, nós não estamos num mundo que é menos ou mais pecaminoso do que os dias de Paulo em Roma, o mundo o mundo já estava caído no seu pecado, o diabo já estava trabalhando, a igreja também tinha suas fraquezas, mas nós podemos viver, sim, aos santos que estão aqui hoje, continuem em santidade, porque o Senhor é conosco e vamos separados cada dia mais. Para sermos líderes apostólicos, afirme a santidade. Muito cuidado, você não vai tropeçar em montanhas. Você pode tropeçar, eu posso tropeçar, em pedras. Eu não gosto muito de ficar falando, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão, porque eu estou falando, então eu não preciso, né? Mas deixa eu fazer uma exceção aqui. Fala para o seu irmão. Você está a um passo da queda. Se ninguém nunca disse isso para você, o seu irmão falou hoje. Meu irmão, olha para cá. Ninguém cai porque pensa que é fraco cai porque pensa que é forte demais. Não faz pergunta, não presta conta, ninguém cai. Se eu vejo uma montanha, eu já me preparo psicologicamente para subi-la. Mas, às vezes, a pedra do caminho faz com que eu ignore, tropece e caia. Afirme seu comprometimento, verso 9 e 10. Deus, a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho do seu filho, é testemunha que sempre oro por vocês. Pastores e líderes têm compromisso com a oração. Amém? Temos compromisso com a oração. Se você é de tempo voluntário, parcial ou integral, isso não importa. Você tem que ter um compromisso com a vida de oração na sua igreja local. Ninguém vai ser líder apostólico aqui sem ter um tempo de oração. Sério, contínuo, intenso. Por exemplo... Não existe um crente aqui, nesse mega auditório da Igreja Bola de Neve de Curitiba, tem tanta gente aqui hoje, que é cheio do Espírito Santo e assiste novela de TV aberta. Você... Ah, pastor, você está sendo radical. Sim, eu tenho raiz. Meu irmão, você pode assistir novela, mas você não está cheio do Espírito Santo, porque, cheio do Espírito Santo, você vai se recusar a perder tempo com isso. É sério. Não, é incompatível, não dá, não dá, não dá. Você não vai perder noites assistindo séries de Netflix que vão adoecer você, que você vai pegar o sermão do seu pastor que você recebeu domingo e na segunda-feira você vai jogar no lixo. Ser santo é ser separado, é você, dar um basta nisso. Não, você pode servir para o mundo. Mas Paulo disse aos cristãos em Roma que somos separados, então eu não tenho tempo para isso. Ser separado. Entender que eu não vou ficar consumindo, porque se entrar lixo, vai sair lixo. Então, ou eu assisto e não estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio do Espírito Santo e eu digo, eu não quero. Não serve para mim. Oitavo, estou concluindo aqui. Afirme seu ministério. Você tem, verso 11 e 12, anseios vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. É isso, líderes. Você... Vai estar com seus discípulos, não é simplesmente para aparecer para eles, mas para compartilhar com eles o que você tem, porque a vida cristã é receber, celebrar e repartir, é transferir, transfira a unção do seu conhecimento, transfira o que você sabe, o que você tem na sua mente, o que você tem no seu coração, escreva livros. Dê aulas, ensine, gaste tempo, ministre. Jesus ministrou a multidão, mas ele gastou a maior parte do seu tempo no discipulado, de um a um, e falando aos seus, dos doze. Então, compartilhar o dom, para fortalecer, para encorajar, diz o texto, nono, afirme sua disposição, verso 13. Quero que vocês saibam, irmãos, quantas vezes eu quis planejar visitá-los. Ele estava sendo sincero. E foi impedido de ir. Naquele tempo era difícil, não tinha telefone, não tinha avião, não tinha carro, não tinha Skype. Então era difícil Paulo sair da Judéia e estar com os irmãos em Roma. Eu queria ir. Querido, fala do seu coração. Você não pôde estar naquela casa que você gostaria? Manda uma mensagem. Faz uma ligação, manda um WhatsApp, diz assim, eu amo você, eu queria estar aí. Eu não pude, mas eu mandei um discípulo meu. Dê uma resposta. Fale que você se importa. Pode dizer, eu queria ir. Um líder apaixonado e comprometido, responde e-mail, responde mensagem, retorna, dá feedback, está junto você não é Deus, não pode estar em todo lugar. Paulo era um discípulo apostólico, mas não podia estar em todos os lugares. Mas ele rasga o seu coração e diz, quantas vezes eu quis ir, planejei ir, mas não deu. Certamente que faltou condução, faltou dinheiro, faltou oportunidade. Isso também para nós acontece. Mas que não falte a sua disposição de revelar o seu coração e de mostrar, eu amo vocês, eu estou com vocês. Dê um retorno. Tem líderes que não gostam de dar retorno nenhum. Tem pastores que a sua igreja chega a 500 membros, ninguém fala com ele, é inacessível. Vira um semideus. Não deixe que esse demônio pegue em você. Síndrome de Lúcifer não serve para nós. E décimo e último. Afirme sua simplicidade. Às vezes o menos é mais. Verso 14. Sou devedor. Olha como é que ele termina, gente. Eu sou devedor. Sou devedor tanto a gregos e a bárbaros. Ele não era devedor só aos judeus. Por isso estou disposto a pregar o evangelho a todos vocês que estão em Roma. Caráter, trabalho, simplicidade. Por isso ele pôde, com autoridade, escrever a Filipenses 2.2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma mesma atitude. Paulo, quando escreve aos filipenses e pede aos seus discípulos, pensem como eu. Gente, não era discipulado de controle, não. Ele não estava gerando controle. Ele não queria assim, ó, ó, você saiu e não falou comigo. Você comprou uma coisa e não falou comigo. Você trocou de carro e não falou comigo. Quando ele diz tem o mesmo modo de pensar, é nesses valores aqui que ele escreveu aos cristãos de Roma. Tenham santidade. Tenha, bem claro qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Isso é o mesmo modo de pensar, porque a orquestra desafinada tem vida curta. Pastor, líder apostólico não tem discipulado doentio de controle. Você lidera pessoas livres, você empodera pessoas para crescer, você quer ver um filho crescendo e você vai celebrar quando ele chega lá, porque o filho tem prazer em promover os seus... Um, um filho tem prazer em honrar o seu pai, e o pai tem prazer em honrar os seus filhos, promover os seus filhos não é? você não vai ficar com ciúme considere isso no seu coração e aí o que, que vai acontecer? ele termina dizendo versos verso 16 e 17 eu não me envergonho do evangelho por quê? porque é o poder de Deus e é a justiça de Deus pastores líderes, pastoras, líderes nós somos de primeira linha não se envergonhe desse evangelho que está na sua mão e no seu coração. Ele é o poder de Deus e ele é a justiça de Deus. E como ficou como lema de toda a nossa fé reformada. O texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, termina. O justo viverá da fé. Querido, você não vive do seu salário. Você não vive da sua denominação, você não vive do seu nome, você não vive da sua receita, você vive da sua fé, da fé que te salvou, da fé que escreveu o seu nome no livro da vida, na fé que te sustenta em pé, na fé que te faz vencedor no ministério, na fé que faz você ser um servo de Deus. Se você crê e você concorda com esta palavra, levanta dizendo, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o ombro de um irmão, de uma irmã que está aí. Em nome de Jesus. Ó oh, Deus, o justo viverá pela fé. Grandes líderes, quase são grandes simplificadores, gente. Que conseguem passar por discussões, debates, dúvidas. Mas podem oferecer uma receita muito simples. ame. O grande mandamento, gente, não é grande à toa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos amar a Deus. Vamos amar a Jesus. E vamos cumprir a grande comissão. Pai, em nome de Jesus, emanados pelo Senhor. Debaixo desta palavra profética e apostólica, nós lançamos a nossa vida e o nosso ministério. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, colegas e pastores e pastoras. Somos aqui uma só igreja, a igreja do Senhor Jesus. Isso foi declarado profeticamente aqui nesta noite. Ó Deus, assim nós oramos, lado a lado, dizendo assim, ó, somos uma só corrente. Nós não queremos ser o elo mais fraco e quebrado. Nós queremos ser fortes no Senhor, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Nós transferimos unção um para os nossos irmãos agora, dando as mãos a Ele, botando a mão no ombro e dizendo, vamos juntos, vamos juntos, vai valer a pena. O sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário vai valer a pena. Somos ministros chamados, líderes apostólicos desse tempo em nossa nação. Obrigado por esse tempo, papai. Oramos com fé, no nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Glória a Deus.